Boa noite a todos, uh, meu nome é Adilson, sou trabalhador da Casa Espírita Irmãos de Assis e hoje nós vamos fazer o Evangelho com o tema A Paciência Esse tema está no capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, o item 7 Então vamos pedindo a todos para fazermos a nossa oração a nossa prece de abertura, pedir um pouco de equilíbrio, um pouco de serenidade, tentando buscar o âmago de nossos corações, aquela tranquilidade. Então vamos assim, agradecendo pela semana que passamos, pelas bênçãos que recebemos, pelos problemas que tivemos, que com certeza nos auxiliaram à nossa evolução espiritual e moral, e nos auxiliaram também nessa resolução. Vamos agradecendo ao nosso anjo de guarda, esse amigo inseparável que sempre está do nosso lado, nos intuindo, sempre buscando o melhor caminho para nós. Que possamos, dentro da sua inspiração, caminhar ao seu lado, com muito amor e muita luz. E vamos assim, chegando até a Fraternidade dos Humildes, onde lá encontramos o doutor de Edmenezes, doutor André Luiz esses veneráveis mestres, que nos ensina o quão importante sermos humildes, o quão é importante levarmos essa humildade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quem sabe assim, saindo um pouco do orgulho e do egoísmo, que são chagas que sempre deterioram o nosso coração. E nessa caminhada encontramos nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida. Essa Mãe que nos acalenta, essa Mãe que nos ensina o quão é importante amarmos. E o quão é importante perdoarmos. Pedirmos perdão e nos perdoar. Para assim abrir espaço em nossos corações para o amor. Esse amor lindo, esse amor sem nada que ele troca. Esse amor incondicional que nossa Mãezinha nos ensina. E caminhando nessa jornada, nos juntamos a nossa mãezinha para chegar para o nosso mestre, nosso irmão Jesus. Esse mestre que só nos mostra o amor, que nos ensina o quão é importante amar ao próximo, a fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, a amar o próximo como a si mesmo. Esse mestre que sempre nos ensinou o amor, o valor desse amor nos juntamos a esse Mestre para chegar até o nosso Pai, esse Pai da vida, esse Pai misericordioso, esse Pai que nos possibilita estarmos aqui de novo para assim evoluirmos moralmente e espiritualmente. Esse Pai que nos dá também o livre-arbítrio nos deixa fazer aquilo que tivermos vontade, sabendo que para isso iremos ter que resgatar lá no fundo. Mas esse Pai que é todo amor,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 no nosso evangelho de hoje, está no capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 7, que ele diz a paciência. Esse item foi escrito por um espírito amigo em 1862 na França, em Paris. Ele diz assim, A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória do céu. Sede pacientes. A paciente é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dados aos povos e a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem um instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à troca. Olha que lindo. Em 1862, a mensagem que nos trouxe esse espírito amigo, esse irmão que veio trazer amor também para nós. Chico Xavier, na sua passagem aqui, nos diz o seguinte sobre a paciência. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A caridade é paciente e benigna. Olha que maravilha. E assim, senhores o mais importante é a caridade porque assim uh, esse espírito também ele nos, nos ensina uma orientação ele nos mostra que sermos pacientes nos conduz sempre à felicidade então sabemos que quando trabalhamos essa virtude e essa virtude uh, nem sempre a temos adquirida mas nós vamos trabalhando e vamos aprendendo a adquirir Vamos trabalhando isso dentro de nós. Então é a busca de crescimento e evolução das nossas virtudes. Essa é uma das grandes virtudes que temos. E paciência quer dizer é a ciência da paz, ou a pacificação. Ser paciente é ter o equilíbrio necessário. Ser paciente tem que ter a capacidade de, em situações, fazer escolhas. É Pelo melhor posicionamento, a tranquilidade e o entendimento do próximo. Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que entender que caridade está intrinsecamente ligada à paciência. E quando somos pacientes e passamos a ouvir mais o que o outro quer dizer do que falar, a entender a sua necessidade. Porque muitas vezes achamos que o próximo tem que ser igual a nós. Tem que ter. As mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas colocações, as mesmas ideais, a mesma religião, a mesma aceitação de governos. E não é assim. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a lidar com o próximo. Temos que entender que cada um é um. Cada um tem a sua destinação e a sua vontade própria. É esse o entendimento maior que a gente tem que ter por paciência. E antes de tomarmos atitudes intempestivas, temos que passar a olhar com afabilidade. Então olhar mais o próximo, entender mais o que ele está dizendo. Tentar auxiliá-lo, tentar ouvi-lo, não gerar expectativas demasiadas. É essa a vontade de Deus, é isso que nós precisamos. E ao falarmos, utilizamos o equilíbrio das nossas emoções. Olha só, ouvirmos o próximo e tentar nos equilibrar nas palavras, entendermos que se agirmos com arrogância, com imparcialidade, não conseguiremos atingir ao próximo da forma como é necessário, com amor, com gratidão, porque a gratidão está presente em nós. Então quem é paciente consegue elevar mais a sua vida, pois a paciência ela está intensa está totalmente ligada também à felicidade. Já perceberam que as pessoas que são mais brandas, mais pacientes, mais pacíficas, conseguem ser mais felizes? Conseguem entender melhor o meio em que vivem? E que é meio mais próximo da gente do que a nossa família? Estamos aí constantemente, todo lado juntos, sempre juntos, sempre nos apoiando um ao outro. E como tratar isso? Como ser imparcial, sem perder? Temos que ter a paciência, não podemos ter discussões tentar levar isso dentro do nosso âmago, para o nosso trabalho, para a nossa vida. <risos> e assim falarmos com utilizando os equilíbrios, os nossos melhores sentimentos. Assim aprendemos que paciência e caridade foi ensinamento de Jesus. Se Jesus nos ensinou a sermos pacientes e caridosos, o que estamos esperando? Vamos à sequência dos ensinamentos de Jesus. Ele é um Mestre. Ele nos traz esse amor. Ele nos ensinou que paciência é a virtude principal. E se formos pacientes, conseguimos aliviar o orgulho, o orgulho, a arrogância. Conseguimos trazer as pessoas mais próximas de nós. Conseguimos ter a nossa naturalidade e o nosso equilíbrio. Então, lembrando que temos também dois tipos de caridade como a gente falou que a paciência está totalmente ligada à caridade, nós temos a caridade material que estamos todos aí prontos e ávidos a servir, como ele diz é, no evangelho para nós ele nos ensina a essa caridade que nós podemos simplesmente é, trabalhar bem tanto no meio material doando algo ou com ações estando próximo de alguém essa é uma caridade, mas que não é tão meritória como a caridade que Jesus nos alerta, que é aquela que nós temos que compreender e tolerar, mesmo as pessoas que não nos bem Mesmo aquele que muitas vezes nos cobra, nos fala, nos posiciona de forma que nós não estamos tão, tão acolhidos a isso, não entendemos tantos dessa, dessa Nessa posição e temos uma outra posição a seguir. Nós não devemos colocar a nossa posição. Devemos sim ouvir. Escutar cada vez mais. Tentar entender o que o próximo tem. E aí sim, nos posicionar. Mas com afabilidade, com doçura. Sem levar palavras grossas. Sem levar coisas que possam magoar o próximo. Não vai nos levar a nada. Será que magoando alguém? Será que se eu agir como o outro está agindo? Como que eu poderia ficar bem dessa forma? Como que eu poderia entender isso como amor? Isso não é amor. Isso é simplesmente troca. E o mal está aí. Nós temos que repudiar esse mal. E a paciência nos auxilia a levar ao próximo amor e luz. Isso é o que se aprende perdoando. Porque, como a gente disse, mas para Maria que nos ensinou a perdoar. É fácil? Não. É fácil sermos pacientes? Não. Quantas vezes explodimos dentro da nossa casa? mesmo? Mas temos que buscar, sim, esse equilíbrio esse equilíbrio dentro de nós. Buscando cada vez mais estarmos arrolados a Jesus. E Jesus nos ensina o amor, nos ensina a fé. E a oração nos auxilia a trazer paz, serenidade e a capacidade de perdoar é caminhado sob os ensinamentos de Jesus Ele nos ensina a ter a capacidade do perdão olha só que maravilha que nós temos né? nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre nos auxilia abra o Evangelho, faça uma leitura sinta todo aquele amor que está ao seu redor e leve ao próximo a paciência entenda o que o próximo quer te colocar. Não procure colocar só as suas condições. Procure ouvir. Procure levar serenidade. Devemos colocar, sim, nossos sentimentos, mas de forma mais amenizada. Não naquela potência como o outro que está colocando para a gente. Receba aquilo. Digere um pouquinho. Entenda. E aí leve uma doçura, leve uma palavra amiga, leve amor, leve luz. Todas as dificuldades que precisarão aprender a ter o controle sobre elas. Então nós sabemos que nós vimos para esse planeta de provas e expiações que agora está passando pela a regeneração e nós escolhemos as provas que iremos passar. Então nós escolhemos as dificuldades que teremos. Se nós conseguimos passar essas dificuldades com tranquilidade, com serenidade e equilíbrio, sem só reclamando, e só agindo de forma errônea. Conseguiremos sim levar amor e termos amor para nós mesmos. Conseguiremos estar mais equilibrados e mais tranquilos. Então temos sim que nos concentrar mais no que, no que vamos adotar para nosso crescimento e nossa transformação moral. Olha só. Olha só. Se nós conseguirmos trabalhar esse equilíbrio, essa serenidade, para trazemos para junto de nós e temos a paciência necessária, vamos conseguir trabalhar todo o amor que existe e toda a nossa formação moral que Jesus nos ensinou. Jesus nos trouxe o que? Nós precisamos evoluir moralmente. Nós estamos nessa, nesse planeta nessa jornada que estamos agora de encar encarnados que estamos para sermos felizes. Jesus quer a nossa felicidade, o nosso irmão falou em dor, a dor existe sim, mas se aprendermos a saber, se soubermos lidar com ela, levarmos essa dor de forma mais equilibrada e mais tranquila, com certeza seremos muito mais felizes, que é o que Jesus quer, Jesus quer seu filho feliz, quer seu filho tranquilo, é essa a ideia. Então, que a nossa fala seja expressão de nossos melhores sentimentos e que não ousemos para ofender ou magoar. É isso que nós precisamos. Nós estamos aqui para magoar, ninguém Conseguimos sempre ser pacientes. Temos que ser, temos que trabalhar isso, temos que trabalhar dentro de nós. Temos que tentar equilibrar a nossa emocional, a, a, nossa, a nossa evolução depende disso. Porque se explodirmos a cada passo, a cada momento, não conseguiremos chegar a nada. Temos sempre Se preciso, conte até 10, conte até mil Busque o equilíbrio, busque a paciência. Ah, evita aquela discussão imediata. Pare, reflita. Fale depois, espere o um momento certo para agir, para falar. E tenha certeza que o nosso inimigo ele está aí. E nós temos que, que? perdoar-lhe. Nós temos que desejar o bem, como já dissemos de outras vezes. temos que sair para tomar um café, para estarmos de dadas com o nosso inimigo. Nós temos que sim desejar o bem a ele. Então isso vai nos trazer também o bem. E a paciência é a generosidade que nós temos. Que virtude maravilhosa. É uma virtude que temos que trabalhar em nós, como nosso irmão falou. Temos que ter essa paciência e levarmos caridade, tendo assim. A fé renovada a todo momento. Acreditar e orar e pedir a Deus. E sempre nos auxilie para termos esse equilíbrio necessário e levarmos a palavra de amor ao próximo. Né? Que tal passarmos a ouvir cada vez mais, a entender o que o outro precisa e de repente levarmos uma palavra de alegria, de tranquilidade, de amor. Vamos assim fazer com que o próximo também sinto um pouco mais feliz. E agora tem uma uma palavra do Espírito André Luiz que ele colocou no livro Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier que ele diz assim Em momentos difíceis quando você se observe à beira da impaciência capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia Conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Amigos que se afastam. Reflita na prova daqueles que nunca os tiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves dos sentimentos. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre das obsessões. Tarefa em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço. Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação Aborrecimentos, avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que o subjuga lá em desajuste um olhar para os irmãos que caminham sem teto some as bênçãos de sua vida e vacile-se contra o desespero porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte, ninguém pode calcular. Olha só o que André Luiz nos traz. Que possamos assim levar a nossa vida entendendo sempre e olhando sempre para trás. Por mais que estejamos com problemas, existe gente necessitando de muito mais. Pessoas que estão com problemas muito maiores que os nossos. Vamos usar da nossa paciência o nosso equilíbrio e a nossa serenidade, para buscar levar amor, luz e uma palavra de conforto. E vamos assim pedindo que essa próxima semana que teremos, que seja também uma semana de bênçãos, uma semana de paz e amor. Que o nosso Mestre Jesus nos cubra de muita luz e muita paz. E que o nosso Papai querido, esse Pai misericordioso, nos abrace cada momento, a cada segundo, nos trazendo conforto aos nossos corações. Que tenhamos assim uma ótima semana. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.